Olá! Bom dia! Enquanto eu estava navegando pelas nossas queridas interwebs E nós vemos várias notícias como pistas foram CPF e deixam o nome de bebê sul Eu acabei tendo uma ideia de vídeo Enquanto eu fazia minhas atividades comuns Como ver meu analytics Sei lá, o Taido tá no Minecraft hum, pra deixar claro Eu tinha uma ideia de vídeo que então eu não pego algum dos meus jogos que eu tenho gravado E deixo eles mil vezes melhor. Só que tem um porém Os jogos que eu gravei são totalmente horríveis Ou desconhecidos E ninguém assiste então, jogos famosos. Eu não conheço nenhum desses jogos. 30 games, mais jogos mais importantes de todos os tempos. É então, O jogo mais famoso do mundo é LOL. Counter Strike. Fortnite. Esse aí talvez seja bom, até. Então vamos aqui no maior centro de entretenimento de todos onde... Tudo... Tudo que tá lá é maravilha. Então, nós vamos fazer a perigosa, porém incrível coisa. Pesquisar aqui. Fortnite. Você deve estar falando, cuidado. Que? Não, não é possível. Como assim, amigo? Se errado ah, ah! É isso aqui Fortnite, então é... tem eu digitar certo, não aparece Roblox tá carregando, prepare-se jogar isso Vai digitar no Roblox Eu infelizmente não achei como é que deixou o meu bagulho a 480 FPS Eu sou realmente um péssimo youtuber E cara, daqui parece muito aquele bagulho de vírus, né? Você baixa o vírus e aparece aqui Aí vamos lá jogar Abrir Meu Deus, olha ele Olha só Tragé Meu Deus, tá lagando Meu Deus, olha isso Obviamente a única coisa que eu não gostei desse menu Foi essa arma aqui Eu não acho que ela deve ser assim no jogo original Também, especificamente essa árvore Odeio ela stand. Vamos ver O co... tá... que? Achou direto uma partida Meu Deus, como é que eu corro? Eu tô correndo já? Ar? Isso é ar, daqui não parece ar Como é que eu mudo? A câmera não eu quero que eu me siga. Como é meu deus, meu deus, como é que joga Roblox velho? Ok, eu já não gostei muito de dizer que, independente se provavelmente fui eu que fui. Que eu sou mamaco, eu não entendo como é que funciona Roblox, cara. Eu tá realmente não tô gostando essa arma velho. Olha, voltou ao normal. A pessoa, pessoa, eu sou muito bom. Cadê? Cadê? Agora é que eu lembrei que normalmente a taxa média de pessoas que jogam Roblox é entre fetos. A Crianças de dois anos Muito bom Será que você não levou dano, amigo? Você está de hack? Estaria de hack no Roblox? Dano intenso Meu Deus Foi abatido Não é possível como eu morri Homem Homem Licença Licença, homem É crossbow Headshot não Dá mais dano, eu acho, Aparentemente Eu sou verdadeiro Roblox Nossa, eu sou cego, viu? Que? Gameplay Que? Cadê o som? NÃO TEM SOM MEU DEUS BELLA ROYAL Igualzinho Olha, olha Como é que eu abro? Como é que eu entro nas casas? Que invado residências privadas Olha, nada aqui Eu tô gostando muito Muito divertido Olha Eu vejo um homem Desequipado Vem cá, venha cá MEU DEUS Ele tem uma snipe Não gostei, muito o PUBG Fortnite BG. Tags Big MEU DEUS Fortnite Battle Royale Olha o logo daqui, parece ser bem desenvolvido Que isso? Olha, oh, demora dois danos pra carregar também, viu? Que isso, era eu? Inshop escola de escola Donald Trump Ah, nem fudeu que dono Donald Trump